Da praça do GTA. Vamos lá, começando aqui. Ganhe vida, um colete e mais 250 milhões em dinheiro. Tô aqui pobre, só tô com 90 reais, como vocês podem ver, e tô com um pouco da vida perdido. E eu tô sem colete. Então, o código é H-E-S-O-Y-A-M. trapaça ativada. Eu só tinha. Eu ganhei dinheiro e aumentou minha vida, e agora eu tô com colete.